Pois é gente vou voltar com esse canal como vocês estão vendo o desgraçado do senhor YouTube decidiu excluir da outra conta como criança e eu nem vou tentar recuperar dessa droga é tal bugada que nem vai adiantar Espero que entendam